pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e como eu prometi para vocês numa live, vocês sabem que esses rumores de 4chan eu não gosto de ficar comentando muito, mas eu tenho recebido muito também. É, ai, o que, que você acha desses rumores e tudo mais? Então, assim, em vez de eu responder individualmente, decidi fazer esse vídeo. Lembrando que vocês sabem que eu não confio em rumor de Fortian. Inclusive, Fortan você posta anonimamente. Então, não tem nem como saber quem foi a pessoa que colocou esses rumores lá. Eu acho que o insider, para ele ter uma certa credibilidade, nem que ele use um nick, como por exemplo o próprio Dusk Golem faz. E eu acho anônimo um bagulho muito complicado, sabe? Mas enfim, saíram alguns supostos rumores no Forchan de Resident Evil 9 e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes da gente começar, vocês já sabem, eu vou pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscrever no canal e, por favor, compartilhar com seus amigos para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. E se você gosta do meu trabalho, considere se tornar membro do canal a partir de R$ 2,99. Tem um botãozinho azul aqui, de Seja Membro, aqui embaixo. Se não tiver tem um redirecionamento aqui, tem o um link na descrição também, mas isso ajuda a manter o canal vivo. Então se você puder nos apoiar, tem também os benefícios e aí se você acha que esses benefícios valem a pena, eu vou ficar muito feliz com o seu apoio. Gente, vamos então começar a falar aqui desses rumores do Fortun de Resident Evil 9. De novo, gente, como eu disse para vocês, eu tô aqui com os rumores abertos, tá? É, tá dizendo que é de uma fonte anônima, foi postado no último dia 22 de julho um, lá na, no Fortean, né, que é uma plataforma anônima, tá? E aí tá dizendo que o Resident Evil 9, ele vai se chamar Resident Evil Apocalypse. Esse nome, ele já apareceu durante a exposição de dados Daquela vez que os hackers hackearam lá, fizeram um ataque de ransomware nos servidores da Capcom, roubaram um monte de coisas. E esse nome, Resident Evil Apocalypse, ele já estava ali entre alguns títulos que estavam previstos para sair lá para 2024, 2025 da Capcom né, faz sentido a Capcom estar planejando o Resident Evil 9? Claro que faz sentido, faz sentido já estar tudo pronto agora? Não, não necessariamente né, a gente sabe que durante uma etapa de criação de um jogo, as coisas mudam muito, e elas mudam muito rápido também, então assim, é aquilo, o que tá saindo às vezes hoje, não necessariamente vai se refletir lá na frente, a gente não tem como saber, eu não trabalho no desenvolvimento do jogo, é, eu não confio muito nesses rumores, ao mesmo tempo eu sou extremamente pé frio, porque os do Village se confirmaram depois, é, não vieram de Fortean, né? vieram de é, fontes de pessoas que testaram versões, é, versões beta, que a Capcom convidou emba emba embaixadores lá para testar e tudo. Então assim, eu jamais imaginaria que eles iam trazer o Ethan de volta, porque o Ethan não tinha sido bem recebido no set, então assim, pra mim não faria sentido continuar investindo numa coisa que as pessoas não curtiram, até porque eu via o Ethan como uma porta de entrada pra história, como se fosse um soft reboot ali, né, não um soft reboot, mas um novo arco, pronto e eu via o Ethan como é, a porta de entrada para esse novo arco da história, mas não que eles iam dar prosseguimento na história dele. Claro que poderiam citar ele mais pra frente e tudo, mas não que o 8 seria com ele, né? Enfim, gente, uh, então diz que Resident Evil 9 se chamaria Resident Evil Apocalypse, que seria um working title, então ele é um, um título que não necessariamente seria definitivo, tá? Se passaria em uma cidade fantasma, Uh, no, no ocidente Onde uma certa investigação aconteceria Até aí também a gente não, não tem muita coisa dita Mas sairia mais daquela coisa ali de, é, de leste europeu Então aconteceria mais pro lado do ocidente E não tanto mais para pro lado leste né, da, da, do, do planeta né? E aí teria cavernas, rio, uma pequena cidade e um local de acampamento. Aí diz que os inimigos se pareceriam com algum tipo de criaturas deformadas, com grande ênfase no horror do corpo, né? uma coisa bem gráfica, e que eles lembrariam, lembrariam criaturas mitológicas uh, com chifres e as pessoas locais, né? as pessoas que moram ali, chamariam eles de Wendigo ou de Homens Cabra não necessariamente seriam os Wendigo, nem Homens Cabra, mas que lembrariam criaturas mitológicas. Eu até falei numa live, né? quando até falei que eu ia gravar esse vídeo, eu citei numa live que é, alguém falou assim, ah, pô, eu não quero criatura mitológica no jogo, nem nada do tipo. E aí o que eu falei foi o seguinte, não, realmente, criatura mitológica? Não, não faz o menor sentido a gente ter criatura mitológica. Mas desde o Resident Evil 1, a gente tem criaturas com nomes de criaturas mitológicas, como o próprio Cerberus, Neptune, que é o nome do tubarão, a gente tem o Nêmesis, que é um nome mitológico, Deus da Vingança, Quimera. Então, assim, isso a gente sempre teve em Resident Evil. A gente precisa separar esse tipo de coisa, tá? A gente precisa separar que, às vezes, o nome da criatura é um nome mitológico, mas não necessariamente que a criatura seja uma criatura mitológica. Dando prosseguimento aqui, diz que os inimigos é, poderiam imitar vozes humanas e poderiam se transformar em é, NPCs, né, personagens que você não controla, amigáveis e que eles podem perfeitamente imitar as vozes humanas e que o inimigo seria, o, o, o jogador seria forçado a observar o comportamento para saber se eles são inimigos. Tá, é meio esquisito, mas assim, vamos imaginar no, na, no contexto de zumbi, por exemplo, né, quando a pessoa tá se transformando, às vezes ela esconde que ela tá se transformando, então ela tá com a mordida num lugar que não é visível, é, tô pensando muito em filme de zumbi aqui, e aí a pessoa começa a exibir o comportamento meio agressivo, mas a pessoa, a gente não sabe se é pela situação ou se é porque a pessoa está se transformando, porque a agressividade é uma parte, né, desse comportamento é, dos sintomas, né, da doença zumbi, né, então pode também, de repente, ter alguma coisa a ver com isso? Eu tô tentando ser muito otimista aqui, né, é meio esquisito, mas poderia, o próprio ganado, né, ele é uma criatura meio que humana, ao mesmo tempo em que ele também é de certa forma, um zumbi, entre muitas aspas, e que ele se comporta normalmente, né? Então, assim, não necessariamente eles... Talvez esses inimigos estivessem imitando voz humana, mas que eles teriam voz humana até um certo momento ali, e que eles poderiam estar tá disfarçando a transformação. E aí diz o seguinte, logo em seguida, os monstros podem se aproximar do jogador aparentando ser um NPC amigável, se essa pessoa morrer e o jogador não ver. Se essa pessoa morreu e o jogador não viu. É, é meio esquisito, né? A pessoa já estaria morta. Aí é meio esquisito, se fosse durante a transformação, né? Aí diz que a floresta é assustadora, que ela é inóspita e é fácil se perder sem mapa. Às vezes, você vai ouvir alguém andar atrás de você, mas a criatura não está lá quando você é, se vira. E, às vezes, é, ela está mesmo por lá, né? Ah, isso a gente tem. Eu gosto muito, por exemplo, é, de jogos que, às vezes, você ouve um som no ambiente que não necessariamente o inimigo está ali, mas que faz com que você se sinta ameaçado e às vezes esse tipo de coisa é mais assustadora do que necessariamente você ter um inimigo ali com você. O próprio Resident Evil 2 clássico tem um cenário quando você tá saindo do andar de baixo pra ir pro andar de cima, que você sobe uma escada que é ela é externa, em que você, por exemplo, você ouve o barulho dos zumbis, o eco dos gritos dos zumbis de fundo. Eu acho isso extremamente assustador. E eu acho isso muito legal também. Então seria um eco, às vezes, à distância, seria interessante. Agora que não seja sobrenatural, porque não faz o menor sentido. Não é para ser, né, gente? Terror biológico é terror biológico. Terror sobrenatural é terror sobrenatural. Não dá para ficar misturando, a não ser que fosse uma coisa, uma questão de alucinação e tal, que é uma coisa que eles usaram no Resident Evil 7, que a Eveline ela é uma alucinação, no Village, na parte da Beneviento, e que eles podem muito bem usar no Resident Evil 9 também, ainda mais se for dar prosseguimento a essa coisa do Multamiceto, Mega Miceto, Ultra Miceto, Giga miseto, misetos e todos os micetos que vocês imaginarem. Vamos dar prosseguimento aqui. O jogador pode forçar algumas portas a abrir, trancá-las, usar barricadas e usar armas quebráveis, que seriam armas brancas, né? O, o Melee, né? Que o pessoal fala. Eu acho isso interessante, inclusive eu lembro do Resident Evil 1,5, né? que tinha muito essa coisa, não, porque você vai poder prender as portas, prender o zumbi na porta, você vai poder usar barricada, depois acabou indo um pouco pro o outbreak né, e pô, hoje em dia seria uma coisa bem legal da gente poder usar. A gente já pode, né, porque às vezes você arrasta ali uma, uma estante, né, para fechar ali uma porta, isso desde o Resident Evil 4, então é um negócio interessante, né, a gente poder trancar a porta de repente, Seria um negócio legal, assim, eu acho um negócio legal, o próprio Resident Evil 2 que você põe é, as madeiras na porta, então... Eu acho esse um recurso bem legal e que remete demais à Noite dos Mortos-Vivos, então... Seria muito bem-vindo se a gente tivesse isso bem mais aprimorado do que a gente teve no 4 e no próprio Outbreak, no próprio 2 Remake, de repente uma mistura de tudo isso, eu acho que seria bem legal. E agora vai falar um pouquinho sobre os bosses, e a gente teria que um dos primeiros bosses do jogo seria o Barghest, que seria um grande cachorro preto com um twist, mas menos inteligente comparado a outros monstros. E aí eu fui olhar, gente, uh, no Google, né, joguei lá o, no dicionário do, do Google, o que, que seria a definição né, de Barghest, né? E aí apareceu o seguinte, é um duende mítico do norte da Inglaterra, predominantemente em Yorkshire, que aparece na forma de um cão, e é um presságio da morte ou outro infortúnio, a gente não tá falando do doguinho Yorkshire, tá, mas sim da região da Inglaterra, e cara, é interessante, de novo, é coisa de, no... de novo, criatura com nome de criatura mística, que não necessariamente são criaturas místicas, né, é interessante, eu, eu acho legal, até porque eu gosto muito de estudar essas coisas de mitologia, diversas referências em Resident Evil de mitologia e, bom, cachorro a gente já tem aí na história, né? Então, será que o Nemesis, gente, o Nemesis Cachorrão está de volta? <risos> Ai, a gente ri, né, pra não chorar. Mas é, seria interessante, né? Seria seria interessante. Não, é, é uma criatura, como qualquer outra. tem. Enfim, mas se for um design legal, eu acho que seria uma boa. O que mais me preocupa, na verdade, são as criaturas básicas, né? Tipo, a, o monstro básico, sabe? Aquele que aparece a, maioria da, a maior parte do jogo. Então, esse é o que mais me preocupa, assim, de ser uma coisa muito, muito diferente, sabe? Do que a gente tá acostumado. Mas a, até então, o próprio licano, ele é um tipo de zumbi, né? Eu acho que toda criatura que você tira, é, o raciocínio dela, né? É, uma, é um zumbi, né? Se a gente for pesquisar a fundo a mitologia do zumbi, tem o zumbi do Haiti, por exemplo. Então, eu acho que. Eu acho que ainda estaria dentro ali. Agora, o tal do indigo, aí essa coisa. Eu teria que ver mesmo pra, pra gente ter uma ideia, porque só a gente lendo esse tipo de coisa também é meio difícil pra gente opinar, né? E aí diz também que. Teria um, um dos principais antagonistas, né? Que seria uma mulher chamada Glystig, e que ela seria chamada assim pelas pessoas, pelos habitantes locais. E que ela tem um design realmente muito bonito, com ornamentos em verde e dourado, e uma, um véu, né? Verde, né? Tipo uma grinalda verde, assim, de, de luto, né? Uh, bom. Dimitrescu e back, né, eles viram que deu certo fazer uma mulher muito bonita, Dimitrescu estaria de volta, né, isso de acordo com esses rumores aqui. E eu acho que faz todo sentido, é aquele famoso, ah, todo jogo tem um inimigo com motosserra, agora todo jogo tem um inimigo perseguidor, agora todo jogo vai ter uma mulher gostosa e gatona e grandona, pra você não saber se você fica com dó de atirar nela ou se você já mata logo de uma vez, né? Então, isso aí é bem comum em Resident Evil, né? Eles gostam de ficar repetindo a fórmula ali que deu certo no jogo anterior, sabe? E mais uma vez, a gente tem mais um nome aqui da mitologia, que é esse Glystig, e aí eu tava até pesquisando aqui no Google também, gente, eu sou bem mequetrefe, tá, não manjo das mitologias, eu gosto, mas não manjo, tá? E aí fala que é um, uma criatura sobrenatural das lendas escocesas, a gente tava falando ali, né, de, de Grã-Bretanha, então faz todo sentido, né? E fala que é a metade superior de uma mulher e a metade inferior de uma cabra, e aparece como uma bela mulher... Vestida de verde, tem a pele pálida, cabelo dourado longo e, como muitas das raças, vestiu-se frequentemente de verde, de vestidos longos que cobriam suas pernas de cabra. E eu vou deixar depois, se vocês quiserem, o, o link né, dessas pesquisas que eu fiz, eu posso deixar na descrição pra vocês também, porque aí... ou a gente também acaba depois trocando ideia nos comentários também, mas eu posso deixar esses links pra vocês, tá? Mas de novo aqui mais uma criatura mitológica ali da região da Grã-Bretanha. Dando prosseguimento aqui, gente, tem bastante informação. Uh, o jogador vai receber ajuda de uma mulher ou barra arma biológica, né vai ser uma arma biológica mulher chamada Holder e que ela vai servir como um guia como seu guia através da floresta, vai te contar algumas histórias da cidade, quando você mostrar para ela algumas partes de tesouro, chaves, enigmas que você encontrar pelo caminho, que ela também vai te ensinar é, diferentes combinações de ervas e que vai ter sete tipos de ervas que podem ser combinadas é, para atingir vários efeitos diferentes. E que os monstros temem essa mulher Assim como eles também temem e respeitam a Glystig E eles não se aproximam E que isso serve como uma explicação do porquê eles não podem entrar Em algumas salas é, e algumas regiões que são seguras, digamos assim hum, Bom, se a gente for levar em consideração O final do Village, que a gente descobre né, que a BSAA Fazendo uso de armas biológicas, aí gente, olha, vocês vão encontrar spoiler nesse canal, né? Enfim, é, se a gente for parar pra pensar por esse lado, faria sentido a gente ter uma personagem que é uma arma biológica e que meio que vai estar, vai ter, vai estar boazinha, de repente em algum momento ela se transforma. Eu acho que seria interessante, né? Mas é aquilo de novo, por enquanto são só rumores que a gente tem aqui, né? Mas eu acho que faria algum sentido, de repente, a gente ter agora uma arma biológica meio que do nosso lado também. Seria, de repente, até bom, né? Porque a gente talvez veria o lado vítima, né? Que a gente sempre teve ali, da Lisa, Trevor mesmo, né? Só que a gente tem que sempre enfrentar ela. E, de repente, nesse momento, a gente pode ver essa pessoa agora como uma aliada, mas que fica aquela coisa, ''Nossa, mas será né, que eu posso confiar plenamente tudo? Será que eventualmente a gente não vai perder essa pessoa?'' E eu acho legal você também criar essa conexão, para depois esse personagem ser tirado de você, e você ter que tirar ele da sua vida, sabe, matando, porque ele pode se transformar e te atacar, alguma coisa assim. Eu acho que seria interessante também, mas me diz o que vocês acham aqui embaixo nos comentários. Mais uma vez pesquisando aqui no Google, é o famoso eu joguei no Google ali, o resultado que veio foi o resultado que veio, né? Como mecatraff é que é traffic, soul. E aí apareceu, primeiro eu joguei o nome Holder e tradução, apareceu como suporte. E também eu joguei como mitologia e aparece uma criatura chamada Huldra, que seria meio que a tradução de Holder e estaria descrito como uma criatura da mitologia. É, germânica, escandinava e que seria uma, uma criatura assim, tipo uma mulher bonita, um espírito da floresta, alguma coisa assim, né? Que também tem ali conto norueguês que fala né? também de um tipo de rudra masculino, enfim, parece bem interessante assim, né? Uh, e, bom, faz sentido, de novo, arma biológica que leva nome mitológico, a gente teve Cerberus, quimera, uh, neptune, nêmesis, então também não vejo nenhum problema em relação a isso, pelo contrário, já temos um histórico disso na franquia, e aí vamos pensar o que, que seria né, essa Rudra. E aí fala que seria um tipo de guardião né, da, da natureza, é, seria meio que um espírito aquático, Uh, que são vistos como a origem do mito da sereia. Ó, oh, uma coisa meio encantadora ali, ó, oh, canto da sereia. Então, de repente, esse personagem te... Uh, depois te enganaria, porque a sereia é aquilo, né? Com o lindo canto dela, ela te puxa lá pro fundo e aí já era, meu amigo, aí já foi. De repente, não seria tão amigo assim, seria um, um traidor mais pra frente pode acontecer. E a última parte, gente, dos rumores, fala que o enredo será é, sobre a nona fase da lua, e o apelido Apocalipse vem dessa ideia, que a, a lua serve como um símbolo pro jogo e provavelmente aparece, vai aparecer no logo. Lembrando que a gente já tem o logo, a, a imagem da lua no logo da R.E. Engine, né? Porque, assim como eu já tinha feito um vídeo aqui anteriormente uh, no canal para vocês, R.E. Engine, gente, não significa Resident Evil Engine como eu mesma imaginava, né? Eu imaginava que era isso. E aí, eu tenho um livro do Resident Evil 7 que conta sobre o desenvolvimento do Resident Evil 7 e desmistifica que, na verdade, RE Engine, esse RE é uma abreviação de Reach for the Moon, que é tipo assim, alcance a Lua, né? Então, é aquilo assim, nossa, a, a Lua é o limite, sabe? Do, do quanto essa Engine, ela é poderosa, sabe? A gente pode ir até a Lua, sabe? Tipo, a gente tá além do nosso planeta, a gente pode chegar na Lua com essa Engine, é, é isso assim. Extrapola os limites, extrapola... É, tudo que você já conhece, sabe? Então, eu acho que esse é mais o sentido da RE Engine. E é verdade, porque ela se estende além de Resident Evil, né? A gente teve outros jogos, Monster Hunter, Devil May Cry, agora o Exoprimal, e outros jogos que estejam sendo desenvolvidos na RE Engine, que não são só Resident Evil, então faz sentido Ir além de Resident Evil, né? Então, Reach for the Moon, né? Alcançar a Lua, alcançar outros níveis, né? É mais de 8 mil, digamos assim. E é um logo que a gente já tem, que inclusive a gente também tem no tênis da Rose. A gente tem um símbolo da Lua no tênis da Rose no Resident Evil Village. Não tô falando que esse jogo vai ser com a Rose, né? Até porque eu acho que ele vai se passar antes não vai ser em 2037, sabe? Lá pela idade da Rose, eu acho que a gente vai ter o Resident Evil 9 antes, né? E Apocalipse não necessariamente quer dizer o fim, né? Até porque Resident Evil é bem rentável, eu duvido muito que a Capcom ia querer encerrar a história no Resident Evil 9, tá? Então, eu acho que a gente ainda vai ter muita lenha pra queimar ainda com essa franquia, muito dinheiro para acabar com ganhar ainda, então não acho que acaba no 9 não, né? Já aproveitando para já responder também. Agora, o apocalipse, ele pode ser em relação a um arco? Pode ser o encerramento desse arco da conexões, por exemplo? poderia ser, a gente poderia ter alguma coisa ali voltada para o fim de um arco, porque a gente sabe que Resident Evil é tipo fases da Marvel aqui, entendeu? A gente teve a fase 1 ali, Resident Evil 1, o 2, o 3, aí depois a gente teve, que é o arco de Raccoon City ali, né, a fase 1 de Raccoon City, depois a gente teve Code Verônica, a gente teve o próprio Zero, né, e depois a gente teve o 4, e ali a partir do Code Verônica, se a gente for parar para pensar, são os primeiros jogos fora de Raccoon City, a gente tem o 4, tem o 5, o 6 também ali, né? Tudo, a coisa tendo uma escala muito maior. E aí depois o 7 fecha de novo, é a fase 3, aí essa fase 3 a gente tem aí o 7, o Village, né? o 9 mesmo. É porque eu falei do 0, mas é que o 0 ele é uma prequel, né, ele não entra em fase nenhuma, né, ele é como se fosse a série do Disney Plus, vamos dizer assim. É parte de fase? É, mas é meio que complementar a fase 1, vai, digamos assim, porque é com Siri né, mas se a gente for pensar nesse contexto de encerrar fases e a gente abrir outras, faria sentido, né, o Resident Evil 9, ser o apocalipse né, que fecha essa fase, como o 7 seria ali o Gênesis, sabe, que abriu uma nova fase e o 9 seria o fechamento dessa fase, alguma coisa assim. E de novo, gente, é rumor do 4 é rumor anônimo, a gente não sabe exatamente o que esperar disso tudo, então a gente vai ter que esperar para ver se vai se confirmar ou não, é o famoso meme do cachorro, não tem como saber ainda né, do, do meme do labrador, então Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela pra gente ver se, se alguma coisa vai se confirmar desses rumores. Bom, me contem aí embaixo o que, que vocês acharam desses rumores todos. Lembrando, gente, é só rumor. Qualquer pessoa pode postar o que quiser no Fortean. Eu mesma posso ir lá postar anonimamente um monte de coisa no Fortean, entendeu? Às vezes as pessoas se aproveitam de coisa que vazou antes, como o nome Resident Evil Apocalypse, para tentar criar um burburinho, sabe? Cara, às vezes eu não duvido às vezes nem que venha da própria empresa esse tipo de coisa pra ver a reação das pessoas. Então, a gente vai ter que esperar pra ver o que que vem aí desses rumores, se alguma coisa vai se concretizar ou não, mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, então comenta bastante, vamos engajar nesse vídeo, pelo amor de Deus, gente, que eu tô precisada, então me ajuda, engaja bastante, e se você ainda não se inscreveu no canal e não deixou o like, se inscreve e deixa o like aqui no vídeo pra me ajudar, por favor. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!